COVID-19, palavra final sobre prevenção e cura. Animais, jacarés, dependem do calor externo, sol, e outros, precisam hibernar, ursos, para conservarem temperatura mínima necessária à saúde. Considerando que, o fígado é a fornalha mantenedora da temperatura mínima necessária à saúde, haveremos de ter consciência de não usarmos grandes quantidades de alimentos frios, pois o fígado, fornalha, terá grande dificuldade de reaquecê-los para manter o calor mínimo necessário à saúde. Numa cova, estes animaizinhos invisíveis fazem a festa nós, sendo a parte mais fria, é o local preferido para esses animaizinhos começarem a fazer a festa e levar o infeliz à sepultura. Médicos não sabem que precisamos de alimentos calóricos para manter essa fornalha aquecida? Não, eles não sabem. Se soubessem, eles e seus parentes não estariam sendo comidos por estes animaizinhos que adoram viver e se reproduzirem em temperaturas baixas. Febre é algo misterioso. Não, é apenas reação do organismo mostrando que a temperatura está baixa e dando condições para o surgimento e proliferação de bilhões de vírus. Cientistas diabólicos inventaram o vírus da galinha, do porco, da vaca louca. Agora inventaram o vírus mais diabólico de todos os tempos. Haveria algum interesse dos gigantescos laboratórios em participarem dessa barbárie genocida? Médicos que amam a Deus e ao próximo. Assim como dirigentes das grandes nações, precisam tomar as devidas providências para salvar a humanidade. Apesar de toda a boa vontade dos médicos, eles não sabem o porquê dos alimentos ricos em vitaminas solúveis e óleos. Os quais dão calorias ao corpo, são justamente os que impedem o surgimento desses animaizinhos famintos e sua reprodução alarmante. Quais são eles? De origem vegetal temos nozes, castanhas, amendoim. De origem animal, temos o fígado de vaca e de galinha. Estes de origem animal são inimigos mortais calor de fogo, a estes animaizinhos famintos. Entretanto, estes óleos espessos como graxa, precisam perder a solidez para se tornarem úteis à saúde. Como? Muito simples. Os óleos finos de soja, milho, girassol, têm a função de afinar estes óleos grossos e torná-los benéficos à saúde. Fígado gorduroso desacelera suas funções e abre campo para as doenças, entre elas, a obesidade. Gordura saturada sem a sua contrapartida, óleos finos, engorda e abrevia os anos de vida. Proteínas em excesso, também engordam e matam antes do tempo. Seguindo estes procedimentos os velhos não precisam ficar se arrastando como lesmas. Eles voltarão a ter a vivacidade mental e física de quando tinha 30, 40 anos. Desde que coma pequenas porções em intervalos menores. Covid-19, demais vírus, câncer. Como vimos, há fatores favoráveis à manifestação e proliferação assustadora destes animaizinhos devoradores. Devoradores que, se não combatidos a tempo, podem destruir os pulmões e a vida. Entretanto, há animaizinhos não gerados artificialmente que também podem causar danos à saúde. Por causa de haver excessos de amidos, gorduras saturadas e insaturadas, assim como excesso de açúcar, o fígado entra em processo de lentidão. Estes excessos não processados no tempo hábil, percorre as veias e chega ao cérebro para dar condições à debilidade mental, idiotismo, e, a longo prazo, falta de habilidade motora e Parkinson. Tudo é questão de friagem. Gripe é algo decorrente da friagem nos pulmões e suas consequências. A gripe comum, e essa gripe provocada por esse vírus artificial que os cientistas diabólicos inventaram. Essa invenção tem cumprido o seu objetivo. Criar pânico e extorquir pessoas e governos. Procedimentos bizarros, máscaras. Álcool para a higiene excessiva e distanciamento social tornaram-se procedimentos normais. Esses diabólicos conseguiram o que queriam, fé religiosa cega e crença na ciência humana. Animais selvagens comem alimentos naturais e são saudáveis. Animais domésticos entraram na onda dos alimentos artificiais e estão adquirindo doenças comuns aos animais humanos. Como havia dito antes, eu sou cobaia de meus próprios experimentos. Deus me deu a aventura de passar por esse vírus, e assim, poder escrever algo a respeito do mesmo. Uma planta sem nutrientes define e morre. É isso que acontece no topo da cabeça, onde, no avançar da idade o sangue passa a circular parcialmente, dando condições para a freagem e suas consequências. Falta de nutrientes, caspa, descamação e prolido, campo ideal para o surgimento de animaizinhos invisíveis. ATENÇÃO! ATENÇÃO! É algo para se pensar. Estas vacinas são aplicadas para criar imunidade, mas, pensando por outro aspecto, há a possibilidade delas serem as responsáveis pelas variantes que estão surgindo. Câncer é algo misterioso para a ciência médica. Parece que ela não sabe que, sem oxigênio, não existiria vida neste planeta. Cigarro, álcool, proteínas e doces em excesso são devoradores de oxigênio. Nestas condições, sangue pobre de oxigênio, cria-se meios para o câncer se manifestar aqui e ali. Jato de água dissolve o torrão terra. Embora, de forma lenta, folhas verdes e jato de oxigênio dissolvem o câncer torrão. Fígado trabalhando a todo vapor, devido a alimentos ricos em oxigênio. Podem ter certeza, câncer nunca mais, exceto o câncer provocado por aditivos químicos. Os alimentos naturais têm gorduras suficientes à saúde. Gorduras extras, como manteiga, margarina, maionese, e o óleo usado para cozinhar saturam o fígado e limitam suas funções. Gorduras extras caminho para as doenças. Corpo livre dessas gorduras caminho para a saúde. Recomendação: não use óleo para cozinhar e não use tais gorduras. Teste de inteligência. Ouse desafiar o tradicionalismo milenar e busque ser tão ignorante quanto os primitivos seres humanos. Havemos de levar em conta que desajuste psicoemocional pode interferir nas funções orgânicas e causar doenças. Mens sana incorporação incorporação juvenal. Uma mente sã, bons sentimentos, dá condições para a saúde. Concluímos aqui o que faltava para a prevenção e saúde total. Havemos de reformular os hábitos alimentares. Todas as variadas formas de prevenir e curar o corpo, inventadas até o momento, podem ser abolidas, desde que, sem óleo, cozinhemos tudo junto, legumes e folhas verdes. Nessa refeição, acompanhe alguma carne preparada sem óleo. Para não faltar vitaminas e minerais, tomemos algum suco natural de frutas, um pouquinho de nozes, castanhas, e até leite, de forma isolada. Dessa forma, eliminamos o que a medicina oficial está cansada de saber. Ou seja, o poder nocivo dos amidos dos cereais. Amidos que só servem para emperrar o fígado, engrossar o sangue para o entupimento das veias e causar doenças no coração e cérebro. Nos rótulos dos produtos industrializados, encontramos uma expressão enganadora, que diz, este produto não contém glúten, componente proteico dos amidos. Este produto não substitui o parecer profissional. Sempre consulte um profissional da saúde para tratar de assuntos relativos à saúde.